E aí, mano, tudo bem com você? Espero que sim, comigo tá mais ou menos, mas eu vou levar você pra conversar, não aqui. Vamos dar uma volta ali comigo rapidinho. Acabei de lavar o carro, cansadão, e aí eu resolvi vir aqui falar com você. Então, família, há um tempo eu tô querendo trocar ideia com vocês, explicar direitinho algumas coisas que vem acontecendo. É, já faz um tempão mesmo que eu fiz, postei o último vídeo pra você que viu. Meu filho tava doente, ficou internado quase 15 dias, ele tava com pneumonia. Pois é, minha vida não é tão fácil quanto parece. Há uns tempos eu tô procurando conteúdo e o que fazer. Mas a questão é que assim, tudo que eu tô fazendo, mano, que eu tô procurando conteúdo, que eu assisto outros canais e tal pra tá buscando e tá fazendo parecido, a questão de tudo isso é porque não sou eu. Esse não sou eu, mano. Esse não sou o Fernando, esse tá procurando conteúdo, procurando o que fazer, tentando melhorar alguma coisa, fazer o melhor. Eu sou assim. mas eu não consigo imitar outros youtubers, eu não consigo demonstrar uma felicidade na câmera. Às vezes tudo que eu faço, que parece que eu rio, que eu tenho que fazer alguma coisa interessante, nunca parece que tá bom. Sempre parece que eu tô triste, porque a real é que assim, eu, tô, mano, eu não tô me sentindo muito pá, tá ligado? Eu não tô ainda me contentando com isso. Eu tô fazendo isso, eu tô desabafando agora com você, porque é o seguinte... Pra mim, tudo que parece que tô tentando fazer tá dando errado. Eu, além do meu filho ter ficado mal, ficado doente, ter passado mal, agora a minha avó passou mal e tá internado. Eu posto vídeo toda terça-feira, tá ligado? Toda terça-feira é sagrado pra mim. Toda terça-feira pra mim é sagrado, mas a questão é eu não tô conseguindo. Sempre tem alguma coisa que me atrapalha e não deixa fazer a gravação. Parece que é alguma coisa que impede de crescer, tá ligado? E eu não sei, talvez você também se identifique. Alguma coisa te impeça de crescer. E eu quero vir aqui falar como eu sou como o Fernando, não como um youtuber limitão a outro. Tô cansado de assistir vídeo do Edu e tentar fazer igual, sendo que eu não sou igual a ele. Eu tenho minha vida, eu tenho meus gastos, eu tenho minhas coisas pra fazer, eu tenho meu trabalho, eu não me dedico 100% no YouTube porque eu me canso muito na minha rotina. Eu não mostro minha rotina porque às vezes eu acho que ela é meio chata e não vai ser interessante pra você, tá ligado? Mas a questão aqui é assim, eu quero guardar isso como um diário online. Não sei, velho. você se sentir agradado ou não, eu não posso fazer muita coisa tá ligado porque nem jesus agradou todo mundo cara e não vai ser eu que vou agradar o mundo inteiro então aí que tá é esse sou eu tá ligado esse realmente sou eu. eu dou conselho eu converso eu falo pra pessoa ter paciência fazer as coisas da forma que ela necessita fazer que ela precisa mas eu não tô sendo assim eu não tô fazendo os que os conselhos que eu dou tá ligado então assim mano é eu quero que você saiba que a partir de hoje eu vou mudar esse canal esse, eu montei esse canal escrito família Guts, mano Família E eu acho que família não mente pra família E é uma coisa que eu tô fazendo Eu tô mentindo pra, pra minha família, tá ligado? Que eu tô formando uma família aqui na internet Eu tenho minha família E eu não tô sendo eu, tá ligado, mano? Então assim, eu quero Espero que você entenda Se você quiser continuar me seguindo E ver até onde eu consigo chegar Esse é meu empenho Eu quero chegar lá em cima Mas eu não quero ser um youtuber mentiroso Que chega pra você e fala Mano, eu vou no parque Pega os melhores pontos daquele parque E depois eu passo pra você Não, cara eu quero ir no parque, quero me divertir Quero mostrar pra você que é divertido ir lá Eu não quero falar pra você que é pra você ir lá Porque o parque tem um escorregador gigante Eu quero descobrir isso, mano, tá ligado? E assim, eu tô, eu vou fazer um curso Um curso online, o cara é muito da hora O cara, ele ensina a fazer uns tapes De gravação muito louco, mas eu vou fazer Porque eu quero aprender Eu quero me dedicar a isso Mas eu não tô fazendo isso porque eu quero Fazer, tipo, sei lá, mano eu não quero me fazer diferente Mano, ó, eu, eu comprei uma câmera a câmera é profissional, eu não sei mexer na câmera Eu comprei um microfone, tá ligado? Profissional Microfone eu aprendi, eu não vou, eu vou ser bem sincero Eu aprendi a mexer com áudio Então isso me deixa um pouco mais tranquilo Eu aprendi a mexer com áudio E agora eu tô me dedicando um pouco mais a isso Mas eu não aprendi a fazer edição de imagem Eu não sou bom editor de vídeo Eu tento fazer edições Eu nunca fiz curso disso, velho Eu apenas coloco o vídeo lá Faço as cortagens e já era Eu vou ser bem sincero Eu tô fazendo esse vídeo porque eu cansei de mentir Eu cansei de não ser é, mano. Minha avó ela não tá bem, ela tá no hospital, é, o médico fala que ela talvez ela vai ter alta, talvez vai pra UTI, a minha avó tá desacordada, ela tá respirando por aparelho. Eu tenho que ser o mais forte possível pra passar isso pra minha família aqui, para não, tipo, não, sei lá, mano, às vezes a gente, a gente tem que se segurar um pouco no nosso, tá ligado? Nas nossas emoções, porque se a gente libertar toda a emoção que a gente tá sentindo, as raivas, tudo, eu acho que ninguém do seu lado vai querer ficar do seu lado, ou você vai passar isso pra aquela pessoa, ela também vai dizer. Esperar, então eu não, não quero fazer isso, tá ligado? Mano? Então eu seguro muito as minhas emoções. A questão aqui de tudo é que, assim, eu tô. Meu, eu tô vendo que o canal tá em crescimento. É um crescimento lento, mas tá crescendo. E eu vou ser bem sincero. Eu quero que ele cresça por ser sincero, não por mentir, mano. Eu não quero. Se um dia esse canal mudar e eu começar a fazer os vídeos melhores, explicando com detalhes os locais, vai ser porque eu tô trabalhando com isso, então eu tenho que me dedicar a isso. Isso vai me trazer um lucro, mas isso não me traz lucro, então eu tô apenas guardando, tá ligado? Algumas memórias, algumas paradas assim. Então eu quero que vocês entendam isso, tá ligado? Entender que eu vou ter que ser eu agora. Vai adiantar, eu falar assim, não, eu vou... Eu vi o, tipo, o Edu Koff, tá ligado? Ele comprou um... Um pipa gigante, eu vou comprar pra fazer igual Porque eu não tenho com essa condição também Entendeu, mano? Então, assim, eu espero que a partir de hoje Eu possa me abrir realmente Chegar e falar assim Meu dia foi ruim Eu não tô sentindo feliz, tá ligado? Eu não tô legal eu Ou meu dia foi feliz Eu tô assim porque Eu assisti um vídeo do Castanhari E o vídeo do Castanhari faz uns dois anos que ele postou E ele falou assim Mano, qual que é o segredo da felicidade? O que eu entendi sobre a felicidade? E a felicidade que ele entendeu é que ele que se contentar com o que ele tem, não com o que ele não tem, porque se ele não conquistar o que ele não tem, ele se frustra, tá ligado? Eu acho que é o problema de muita gente, eu, eu fazia isso, eu me frustrava muito rápido, tá ligado? Em questão ao que eu queria ter e eu não, não conquistava, não conquisto, não conquistava, tá ligado? Eu tenho um carro bom, eu tenho uma casa boa, eu às vezes eu me sinto mal, tá ligado? Ainda Eu não, não me sinto feliz, mas ele me fez entender que eu tenho que ser feliz com o que eu tenho, cara, com o que eu tô, com o que eu conquistei, e o que eu conquistar daqui pra frente, eu tenho que Ficar feliz também Porque veio, tá ligado? Não porque eu não, con não consegui Cara, se você tentou ter um carro E você foi lá tentar comprar você não conseguiu, não se frustra, velho Porque às vezes não é hora, tá ligado? Não é hora de você ter esse, esse carro ainda Então, mano, não adianta a gente tentar Fazer tudo e não conseguir Aí a gente acaba se dando mal Ficando mal com eu Também tô querendo ser mais sincero nesse ponto Porque eu não quero que você pense que eu faço Uma coisa, tá ligado? Que... E eu não, sou, não posso fazer, beleza? Então é isso daí, mano. Eu acho que eu falei já uma boa parte. Eu, agora essa semana, não, não sei se eu vou ter cabeça ainda pra fazer outra coisa. Eu vou postar esse vídeo, porque quando a gente tá no caminho certo, tudo dá errado, velho. Então eu acho que assim, por tudo tá dando errado pra mim, eu acho que eu tô indo no caminho certo. E eu não quero desistir, tá ligado, mano? Eu não quero, quero continuar, quero... Ver até onde eu consigo ir. Eu tenho um sentimento que vai dar certo, mas eu não tenho certeza. Eu falo isso pra minha mulher, tá ligado? E pras pessoas que estão do meu lado, assim, eu falo direto. Eu falo, mano, eu tenho uma sensação que vai dar certo, mas eu não sei se vai dar certo. E eu espero que dê, tá ligado, mano? Porque eu quero que dê certo, mano. Se você quiser me ajudar, vai ser muito estouro, tá bom, mano? Então, eu vou ficar muito feliz se você puder me ajudar. Então, eu agradeço desde já você que assistiu o vídeo até aqui. Eu espero que tudo dê certo, cara, na sua vida, que você dê muito bem, mano, de verdade. E que a gente possa conversar um pouco melhor, que estão as coisas de hoje, tá ligado? O meu canal, a nossa conversa, no chat, eu vou tentar responder. Fala aí, mano, também, como, é seu, como você se sente. Eu vou postar um vídeo, às vezes eu vou estar mal. Porra, Fernando, eu também tô mal, não sei o quê. Vamos tentar conversar, vamos tentar, tá ligado? Resolver entre a gente. Não sei, mano. Não sei. Eu não tô. Tá, tá ligado? A única coisa que eu posso oferecer, velho, é a amizade, mano. A amizade. Então. É isso aí, velho. Espero que vocês tenham gostado. É, eu vou colocar esse vídeo como especial de mil inscritos. Porque se você me aturou até aqui, cara, eu acho que é porque a gente é uma família, mano. A gente tá começando a se tornar uma família. E eu fico feliz, tá ligado? Por... Então, mano, eu espero que essa família continue crescendo. Tamo junto, família. Um abraço pra você. Tchau. Eu fui. Beleza? Falou!